Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais dois Dedos de Prosa e hoje eu converso com ele que eu preciso falar o que ele não é. Ele é secretário de Administração e Finanças de Campo Tenente, ele já foi presidente da Associação Comercial de Rio Negro, ele é produtor de TV, de cinema, é empresário do ramo da Gastronomia e Hotelaria, ele é o Márcio Assad. Que alegria estar aqui com você, meu irmão. Oh, que alegria minha. É ver você aqui conosco, batendo esse papo. Aliás, nós já estávamos há um bom tempo para conversar. E você é um cara à frente do seu tempo, que mobiliza é, o que for preciso nessa área da, da cultura, né, das nossas tradições. E é muito bom ter você aqui comigo. Me conta lá, como que você chegou até hoje? Qual que é essa tua trajetória? Se a gente então, conseguir resumir então, toda essa história... De tanto contar, eu acho que fica fácil de resumir. Né? Esse ano eu faço 40 anos de vida pública. Né? Eu comecei um pouco antes na iniciativa privada. Meu pai me emancipou aos 16 anos. Eu já trabalhava aos 13. Mas aos 16, meu pai me emancipou para eu poder abrir empresa. Então, antes de tudo, eu... eu Vim na, da linha do, do empresariado, né, sempre gostei muito do associativismo, do cooperativismo, sou atuante em cooperativa também, faço parte da cooperativa paranaense de turismo, e a minha vida sempre foi pautada pela inovação, né, tive a oportunidade de aos 18 para 19 ser secretário da minha cidade, na Lapa, né, aonde o meu prefeito lá, doutor Wilson Moreira Montenegro, médico, ele era o segundo mais idoso do Paraná. O primeiro era o seu Rivadavia, Menarim de Castro, segundo o Dr. Wilson. E ele tinha, então, como um contraponto, um secretário de 18. Na Lapa, uma cidade histórica, com todo um apelo na época, de já se falando em turismo e tudo mais, mas com muita coisa a se fazer. E, na verdade, é, padeciam, naquela época, é, as prefeituras padeciam de estrutura. Até hoje algumas padecem. Né? Então eu tive que realmente abrir uma picada, como diz o caboclo, né, meio a facão, para poder, então, pavimentar uma estrada. Como eu tinha poucas referências é, no turismo no estado do Paraná, eu me socorri com Santa Catarina que já tinham festas como a Festa das Flores de Joinville, a Festa Pomerana. né? Isso foi justamente naquela época em que um pouco depois começaram as Oktoberfest, em virtude das enchentes e tudo mais. né? Nós pegamos isso, nós estamos falando, quando nós tomamos posse em 1983. E de lá para cá, então, eu tive a grata satisfação e alegria de poder atuar em alguns municípios, né? dentre eles, a nossa amada Rio Negro, né? onde eu tive a oportunidade de responder tanto pela comunicação social, também atuo, né? O, o tripé do meu trabalho, além da área empresarial, é cultura, turismo e comunicação. Né? Então, como cada uma dessas áreas elas são, também abre um leque muito grande, eu então, tenho uma experiência que somada se for somar tudo que eu tenho feito, parece que eu vivi séculos. Né? Agora, recentemente, com muita satisfação, eu estive próximo daqui é, é, numa festividade dos 24 anos do Conselho de Turismo de Mafra. Né? E agora, no caminho mesmo, eu estava lembrando isso de tanta coisa que a gente fez e que daí a gente só vai lembrando de quanto tempo faz quando a gente é convidado para uma efeméride né como o caso ali 24 anos do Conselho de turismo então me lembro do Paulo Aise articulando as coisas né como secretário aqui tá um companheiro que também foi presidente da da CI de Mafra né mais ou menos contemporâneo com a minha presidência em Rio Negro então eu tenho atuado bastante fortemente né? é, tenho deixado uma marca importante por onde passo, né? aqui eu penso que podemos ter como referencial o seminário Seráfico, né? São Luís e Tolosa, que é da nossa lavra, né? assim como por exemplo em Antonina nós temos o teatro municipal e as intervenções é, arquitetônicas que fizemos também pela cultura, na Lapa então nem se fala, né? e na questão do turismo ferroviário que essa talvez seja uma das maiores marcas, junto com o tropeirismo, que também, assim como eu falei nas áreas de atuação, eu divido é, a minha, o meu caminho, meu, essa, essa minha história, entre, cu, é, entre, além de cultura, turismo e comunicação, mas também tropeirismo, né? tropeirismo é, também a questão da ferrovia e São João Maria. Né? É um tripé, troperismo, ferrovia e São João Maria. Então é dentro dessas dessas bases é que nós é, podemos estar é, falando um pouco disso, aprendendo todo porque todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Companheiros novos vão entrando é, nos órgãos e a gente vai conhecendo. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, na área da comunicação. Eu já tenho conversado com netos daqueles companheiros primeiros que trabalharam comigo. Na área da música, eu também atuo na área musical. Né? Eu já toco, por exemplo, com os netos dos primeiros companheiros. Então, tudo isso somado, eu tenho uma, uma ideia que é a seguinte. Eu acredito muito na boa vontade. Na boa vontade dos homens e das mulheres que fazem a diferença nas suas comunidades. Né? É, tem gente que desdenha a boa vontade, né? Fala que ah, de tal lugar lá tá boa vontade tá cheio. Eu digo a você que a boa vontade faz absolutamente diferença em tudo que a gente faz. Né? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem assim, né, para a posteridade, eu diria o seguinte: acredite. Na boa vontade dos homens e das mulheres que estão nesse momento no trabalho voluntário, estão à frente de um órgão de cultura, num de órgão de turismo, num de órgão de desenvolvimento, de uma associação comercial, numa cooperativa, que a mais das vezes as pessoas estão enormemente mais pela satisfação em servir do que ser servido. Então, eu acho que essa é uma norma que eu tenho levado na minha vida e que tem dado certo. Hoje eu chego aqui, posso sentar com você, hoje presidente da Associação Comercial, além de ser empresário da área da comunicação, de sucesso, né? Eu admiro muito o teu trabalho dentro do Rumafra Mafra Mix, que hoje é uma referência para a nossa região. Eu posso chegar aqui olhos nos olhos com você, revisitar os lugares por onde eu andei. Assim como eu sou local na Lapa, eu sou local em Rio Negro, em Mafra, é, em Antonina, em Paranaguá, né, em Castro. Então essa é uma riqueza. Se me perguntarem se eu amealhei muito o patrimônio, eu digo que para o que eu vim, né? Para, para, vamos dizer assim, para a missão que eu vim, eu me aliei sim, porque pude falar a verdade, porque pude defender bons projetos, porque não me aliei com situações é, cômodas na vida, né? sempre trabalhando não na frente política, mas é, em órgãos, em bastidores e tudo mais, e podendo estar aqui, de cabeça erguida, com as mãos limpas, a consciência limpa, né? De poder ter feito um bom trabalho nesses primeiros 40 anos. Se Deus me permitir, quem sabe, quantos mais a gente não possa estar é, em benefício das nossas cidades, da nossa região, da nossa cultura. E Douglas, uma coisa eu digo para você. Nada que eu fiz nesse mundo ele não teve um condão de ligar com outro ponto, sabe? Eu acho que uma das coisas que acontece às vezes na, na política, ou quase sempre, é que as coisas não têm continuidade. Né? Então você vê bons projetos acontecendo, daqui a pouco, quatro anos depois, muda uma política, aquilo deixa de existir, ou né, por outros entendimentos, ou mesmo por, por questões assim, que se chamam de política. Na verdade, não é. Política é uma arte, política é uma ciência. né Mas que o pessoal, então, utiliza disso para a descontinuidade. O importante é que todas as ações que nós possamos empreender nas nossas vidas, seja na vida empresarial, seja na vida pública, seja numa, no terceiro setor, ele tem que ter, primeiro, é, se vai beneficiar realmente quem você está dizendo que vai beneficiar, né? se aquilo tem uma lógica e se aquilo vai ter sequência e tem ligação com outros pontos. Porque me parece que um dos problemas que padecem as cidades, as regiões, é a falta de continuidade. Né? Então, acho que prestar atenção nisso, que eu tenho prestado atenção sempre. E uma coisa eu digo para você, eu tenho a péssima, mania ou a boa mania de guardar tudo que eu faço. Se é um, às vezes é um papel de bala diferente que eu que eu encontro numa viagem, eu guardo. Um documento, uma foto, né? Hoje a rede social nos ajuda muito também e a nuvem nos ajuda a guardar as coisas. Mas até hoje tudo que eu fiz já no passado eu consigo utilizar às vezes hoje ou amanhã porque foi bem feito e teve um objetivo maior. Né? Então é, é uma alegria muito grande poder estar aqui falando de um trabalho que não para. Né? Então se você me perguntar qual é o meu próximo projeto, eu posso falar uns dois ou três. Né? E temos aí uma parceria importante com o Rio Negro agora, com a Associação Comercial. Sou muito é, feliz de fazer parte do Conselho Superior né, da associação comercial por ter sido honrosamente presidente e estamos aí agora no município de Campo do Tenente com essa missão de ser secretário de criar e criamos uma, uma secretaria nova de desenvolvimento com cultura e turismo onde nós vamos então implementar naquele espaço fantástico que é, o pessoal chama de Casarão Vila Ana, nós já estamos denominando como Centro Cultural Vila Ana, onde todas as artes, toda a cultura, todo o turismo vai perspassar por aquele Puramente. local. É. O desenvolvimento, inclusive. É. Então, muito feliz, porque é um desafio, é um desafio que nós temos um tempo, que é um tempo de gestão para concluí-lo, mas estamos indo muito bem. E é isso que... A gente também vem com alegria informar aqui para o Rio Mafra Framingos. Márcio, ah, com as pessoas que eu conversei, elas me fizeram uma boa leitura tua. Né? Você é um cara muito bem relacionado. Conversa em vários ambientes, em vários locais. Você está sempre bem localizado, as pessoas falam muito bem de você. Isso né? é uma, uma característica muito bacana. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você, e eu não sei se você faz essa leitura ou, ou, ou não, é Mafra, Rio Negro, Campo Tenente, Lapa, formam uma história muito bonita, que é muito pouco explorada. Né? A gente não tem é, esse, essa linha, ligar essas cidades, que dá para fazer um, algo assim do turismo, algo violento, e eu sei que você começou alguma coisa, esbolsar alguma coisa, não é de agora. Mas você não acha que falta as lideranças, talvez até a própria associação comercial se juntar? Gente, vamos focar a nossa região, vamos mostrar o que a gente tem. É, a tua análise é perfeita. Né? É, Para você ter uma ideia, nos anos 80, mais especificamente em 83, nós iniciamos na região... É algo que nós denominamos de Associação Cultural da Microrregião Suleste. E pela primeira vez no Brasil, eu estou falando deste país, não estou falando de região, se falou em regionalização de cultura, turismo e esporte. Na época era esse trinome que as secretarias reuniam: cultura, turismo e esporte. Fizemos um trabalho muito legal, muito importante. Né? Aí, Irmanado com o governo do Estado, era o governo do José Calil Richa, né? o, o, Richa o Richa, pai, pai né? que fez um trabalho interessantíssimo com a estadualização da cultura no estado do Paraná. E nós então falávamos em, nesta união há 40 anos atrás. Fizemos algumas coisas, então era, era Rio Negro, Campo do Tenente, Quitandinha, Agudos do Sul, Tijucas do Sul e Lapa. Para você ter uma ideia, eu tenho fotos do apresentador dos nossos festivais de música, que por sinal, quem ganhou o certame estadual, era no Parque Castelo Branco em Curitiba, foi uma dupla de Rio Negro. Eu sei que um deles era barbeiro, era próximo da praça ali, próximo da prefeitura velha ali do... Eles que ganharam o certame estadual. Quem veio apresentar para nós o nosso regional foi o Ratinho. O Ratinho Pai, que era, era da Secretaria de Cultura. Então tudo nos traz história. Então nós tivemos torneios esportivos, torneios de truco, é, festival né, da música que eu já falei. Isso há 40 anos atrás. O que, que ocorre? Ocorre que de lá para cá, primeiro nós estávamos, como eu falei, abrindo picada. Isso ainda dependia de uma estrutura que as cidades não tinham. A Lapa, por exemplo, não tinha hotel naquela época, tinha pequenos, pequenos estabelecimentos, estalagens, mas não tinha uma coisa assim, tipo hotel mesmo. Né? E era um projeto bastante arrojado para a época. Porém, é o seguinte, depois disso, e nós, novamente inovando, fizemos o... O, o, a regionalização, né, com, com o Ministério, até foi lá na Lapa, eu tenho o material desse desse conclave lá, mas se falou daí muito em, em fazer, mas não se fez, né? Porque o turismo, ele depende de produto. Então, por exemplo, este pão de queijo é um produto. Ele está aqui, ele tem um preço. Eu posso colocar ele numa estante e dizer Olha, eu tenho um pão de queijo para vender. No turismo, uma cachoeira não é um produto, é um atrativo. Se essa minha cachoeira, por mais linda que seja, não se tornar um produto vendável, que você consiga colocar numa prateleira, aquilo não, não vai se tornar turístico. Primeiro que você não tem nem como vender, né? só no, no mercado informal, e a informalidade não leva absolutamente nada, nem a organização e tal. Então, se falou muito, ainda hoje se fala, eu acho que a gente ainda tem que fazer uma certa meia-culpa, em regionalização, mas mais no discurso e mais para reunir os municípios em reuniões, em conclaves e tal. O que, é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo efetivamente um produto turístico que envolve Rio Negro, com Campo do Tenente e Lapa. Né? É, um deles chama-se Interparques, que é o Seminário Seráfico. O novíssimo, que agora o proprietário é que vai implementar os seus recursos, né, como um empreendimento, o Parque da Santa Cruz, em, em Campo do Tenente, e o Parque do Monge da Lapa. Esse é um dos produtos. Tem o um produto histórico cultural que é, pega um recorte da história que o que, que nos liga? O que nos liga, primeiramente, ao caminho das tropas, segundo, nós temos aqui é, a, a mesma formação, né, é, também cultural, mas com um detalhe, mesmo nesta micro região, a diversidade cultural. Aqui nós temos mais alemães. Ali em, em Campo do Tenente nós temos, por exemplo, poloneses muito forte. Na Lapa deu uma mistura, temos também poloneses bastante, mas deu uma mistura de várias raças. Na Lapa nós temos toda uma questão cultural né, que vem ali das possibilidades que o tropeirismo trouxe, a associação literária lapiana, né, o barão, né, tanto o, o barão... Aqui nós temos o Barão de Antunina, né? João da Silva Machado, que é tão importante que ele tem duas escolas aqui com seu nome, né? o Barão mesmo e o João da Silva Machado. E na Lapa, o Barão dos Campos Gerais, Davi dos Santos Pacheco, que foram os homens que pensaram toda uma logística do, do troperismo e quem ganhou mais dinheiro com esse ciclo econômico. Então, diante disso, nós temos muita história. Nós temos muita cultura, nós estamos num, numa localização geográfica extremamente importante para o desenvolvimento do turismo. O que, que nos falta é esse diálogo, entendeu? essa ligação, que poderá ser feito via pública? Pode ser também, mas é muito importante que ela se faça através da iniciativa privada e através das instituições do terceiro setor. Porque a política, essa política de, de, de eleições, ela é de quatro em quatro anos. Hoje se pensa de uma forma, amanhã se pensa de outra. Há mais das vezes quando outro grupo político é, chega ao poder, tudo aquilo que estava sendo feito às vezes é desprezado, infelizmente. Isso é, se perde muito, né? o turismo ele funciona mais ou menos nessa Nesta nessa proporção De quatro em quatro anos né? Então as instituições Ficam né? A CI não está fazendo 40 anos De história né? Olha que coisa bonita né? Então através das instituições Através do empresariado Porém sim com o apoio Institucional né? Dos municípios Do estado, da união né? Que tem que ser buscado por aqueles que vivem do vamos por assim do negócio chamado turismo da economia criativa que é uma coisa ligada à cultura que pouco se fala né que é o artesanato é a agroindústria pequena agroindústria familiar né eu vim agora do show rural lá de Cascavel uma grande feira aonde eu fui especificamente para tratar de agroturismo que aqui é o local, né? a nossa região é riquíssima. Então você está 100% certo quando fala que nós temos que potencial. Você esse quer ver, A gente fez aí um ano e meio atrás, mais ou menos, é um ano e meio, a gente fez um, um percurso em todas as propriedades rurais com foco no turismo. Certo. E assim, a gente percebeu uma certa deficiência dessas pessoas, por exemplo, é, na hora de fazer. Um doce de abóbora, um doce lindo, perfeito, não sabia como fazer a embalagem, né? como fazer a logo, a rótulo, não tinha é, mecanismos. Ou aquela pessoa, como você falou, você toma cachoeira, tinha lá a cachoeira, mas era só uma cachoeira, não tinha um agregado ali para você tornar aquilo um produto de fato rendável. Então, uh, falta muito isso para a nossa região, a gente tem muita fala, tem muitas boas ideias, né? Como dizia o Santo Agostinho, que você citou ali de boas intenções, isso. o inferno está cheio, mas acho que, além dessas boas intenções, nós precisamos ter um ali alguém que acenda o pavio para que essa uh, impulsione, sim e, e acho que esse é um grande momento que a gente tem, porque agora a gente tem estrutura, né as comunicações, a, a divulgação com as redes sociais, isso ganhou um outro patamar, agora é colocar em prática, nas mesas, boas ideias. E como que você vê que a Associação Comercial, por exemplo, pode ser um impulsionador disso? Total. Total. Eu acho que é função, inclusive. É função da Associação Comercial é, trazer para os seus associados, né, para a sua clientela interna, soluções. Né? É, como nós tratamos de comércio, indústria e agropecuária né, as nossas associações têm essa esse viés é, nós temos que atuar fortemente é, estão aí é, empresas por exemplo como o Sebrae e outras né, algumas estatais que, que por exemplo o IDR que nós temos um, um grande trânsito dentro do IDR que se propõe a desenvolver projetos desta ordem. Agora, umas duas semanas atrás, eu estive com a doutora Laís, que é a responsável do IDR pelo turismo em área rural, que está sedenta por projetos que cheguem ao IDR com boas chancelas, no caso de uma associação comercial, em parceria com os municípios e tal, para que sejam desenvolvidos. Aí nós estamos falando de assistência técnica, nós estamos falando sobre. Você falou da questão da embalagem, da rotulagem e tudo mais, necessárias. Nós estamos falando sobre o SIM, que é o sistema de inspeção municipal, que nós temos que é, ter. Tivemos já alguns programas, é, assim, que foram verdadeiras é, é, luzeiros para outros lugares, por exemplo, como Coisas da Lapa, né? O Coisas da Lapa é, é algo assim que pegou as pessoas na informalidade Trouxe a criação do SIM na época E havia dentro do, do programa participação em feiras ah, que Se criou um, um estante né, de, de produtos que ia para as feiras Em todo lugar onde ia, e aquele estante E quem criou isso? Olha que interessante o Wilson Blay Lipsky, que ele nasceu em Rio Negro, a mãe sendo lapiana, mas a família Blay muito, né? Agora, recentemente, teve o lançamento do segundo volume, a segunda edição da família Blay. E o Wilson, então, hoje, do BRDE, já foi presidente do BRDE, já foi do CEDU, um jovem, né, se comparando com a minha idade, brilhante, que tem essa ligação com o Rio Negro e Lapa. E ele criou esse programa Coisas da Lapa, que foi um grande sucesso. Teve um momento, antes dele deixar a secretaria, para galgar outros cargos, né, que a Rede Condor estava em negociação com a Rede Condor para colocar uma estantezinha que ele criou, né, colonial, com os produtos a serem vendidos. Então isso é um exemplo de tantos outros que nós podemos ter, e eu te digo ainda Douglas, uma coisa nós internamente já somos um público a ser explorado porque se hoje nós sairmos daqui agora, irmos na Lapa perguntar, quantas pessoas visitaram, por exemplo aqui o museu de paleontologia é isso? Isso. Que fica próximo da onde nós estamos aqui pode ser que grande parte das pessoas não conheça. Não, me assusta é, que nós estamos tomando café aqui no posto M7 que fica à frente da Universidade Contestado. Tem um museu de paleontologia que é um dos mais famosos do mundo. É referência. E nem os mafrenses sabem onde fica Não sabem da história. Como a gente... É falho nessas coisas, né? Então, é... o número, por exemplo, de iguaçuenses... Que não conhece as cataratas do Iguaçu? Também é muito grande, é uma maravilha, né? Da humanidade. Se você pegar a lista de presenças, provavelmente do museu, você vai ver pessoas de muito longe, de fora do Brasil, né? E poucos aqui, e poucos daqui. Então, isso também é uma situação que não é uma crítica a quem não foi, mas. Alguma razão existe para que essas pessoas não tenham ido, né? E isso é que mas, mas tem você, que sabe, ser você me fez pensar o seguinte: eu tenho familiares que moram na praia, por exemplo, e que eles vão na praia quando a gente vai visitá-los. Ah, vamos, isso, vamos. Isso. É nosso, tá ali do lado. Então parece é. que a gente não dá muito valor porque aquilo é. que é nosso. Né? É. Você sabe? Eu tenho uma história para contar. Sempre tenho uma história para contar. Mas é. Nós fazíamos muito contatos no mundo todo a época que nós estávamos é, na, na direção de turismo da, da Lapa e entrou em contato conosco a Universidade de Wright States em Ohio, nos Estados Unidos, para fazer uma visita na Lapa. Ótimo. E até aquele momento as universidades do Paraná, Curitiba, estou falando de 68 km da Lapa, não faziam essa visita técnica. Muito bem. Só que a Wright States tem um convênio de intercâmbio. E aí vieram é, acompanhando a Universidade dos Estados Unidos, as universidades de Curitiba. Que daquele ano em diante passaram a fazer a visita técnica também. Então nós tivemos que ir muito longe, conquistar um público de muito longe para que aqueles que estavam perto de nós se percebessem que tinha uma joia a ser visitada do lado deles. Então isso é cultural, isso não é de se estranhar, mas nós também, a partir do momento que nós assumimos essa condição de homens de desenvolvimento, de homens de associativismo, de fomentadores de negócios, fomentadores de cultura, de turismo, nós somos responsáveis, sim. E por isso é que eu digo uma coisa para você: eu acredito muito na educação. Acredito demais na educação. Eu acho que a educação muda países, muda regiões. Por isso tenho esses projetos voltados à criança, porque uma coisa eu digo para você: existe um ditado tropeiro que diz que burro velho não se doma, certo? Burro velho não se doma. E existe também um termo tropeiro que você deve conhecer, que é barda. Sabe o que é barda? Não. Barda é um costume Bardo, que a sim, pessoa sim. tem. Acabou que é bardoso. bardoso. Acabou que é bardoso. Então, é, acaba que você tem que educar as novas gerações. Que ela, elas vêm diferente. Outro detalhe. Hoje a sociedade ouve muito as crianças. Tá? Por exemplo, no, nas viagens, o que, que você precisa para que o teu atrativo vá bem? Você precisa agradar as mulheres, então você, porque é ela que decide. Tá? Quem liga, eu estou falando que eu sou empresário dessa área, quem liga para o hotel para perguntar é a mulher. Quem desce do carro quando para aleatoriamente, que chega na tua cidade, é a mulher. Então quem decide a viagem é a mulher, pensando no filho, nos filhos, nas crianças. Se não tiver coisa para criança fazer, não, não tem. E nós, os homens que pagamos muitas vezes a conta. Hoje tá, também é compartilhado isso, mas via de regra a gente serve para carregar pacote e para pagar a conta. Claro, brincadeira à parte, eu digo para você o seguinte, a criança educa, a criança baliza. Se você faz uma campanha de trânsito numa escola, você vai ver que o filho vai educar o pai. Tente passar um sinal amarelo, meio, no limite, para você ver se a criança não vai dizer, pai. Ou se você para, por alguns segundinhos, né? numa placa que não pode estacionar, a criança diz, pai, aqui não pode parar, eu sabe? vendo então, jogar uma bala né, pela janela. Mas aí, aí pronto, você vai ter que parar e andar para achar <risos> e trazer de volta. Então, eu, eu acredito muito na, na questão que esse tipo de comportamento você muda mudando gerações, não que esteja tudo perdido, mas é, é uma função que nós temos. Fazer com que nós nos conheçamos, né? fazer com que os rio-negrenses vão mais a Lapa, ao contrário que o pessoal é, de Campo do Tenente conheça a, a, a Lapa culturalmente, ah não, eu já fui na Lapa, sim foi, mas o que que você viu lá? Ah não, eu fui no mercado, eu fui não sei o quê, você já foi no museu, você já participou de alguma dinâmica cultural tal, não, né? a mais das vezes. Então, eu acho que dentro do próprio mercado micro-regional, nós temos espaço para um trânsito de cultura e de turismo importante, em eventos também muito importante. E quando eu falo em eventos, Douglas, eu gosto de, de transmitir o seguinte. Muitas vezes as pessoas pensam em grandes eventos, que são bacanas, são importantes e tal, se você souber é, aproveitar dele para mais alguma coisa, né? mas nós temos que pensar também em pequenos e médios eventos, aonde você efetivamente traz e consegue atender o teu cliente. Né? Eu trabalho muito com fan tour, que é aquela maneira, fan, fan press tour que você leva, jornalistas para conhecer o seu lugar e tal isso pode acontecer Me coloca na lista aí claro exatamente mas é já falei já Me falei coloca na lista. já falei já pensando nisso então porque é uma maneira muito personalizada Sim. então as pessoas não, a gente não precisa ser gigante ou por exemplo é muito bom a gente receber vamos supor como eu já recebemos lá a universidade de Yokohama também por por convênio e tal né é, é bom visitar gente lá do outro lado do mundo? É. Mas por que não visitar quem está perto, que pode voltar sempre? Alguém que pode receber, hoje em dia, o, o, o celular, o smartphone, tem a nossa vida. Alguém que você possa mandar um recadinho. Olha, semana que vem vai ter a festa da batata frita, do espetinho, ou não sei o que, tal e coisa. Que a pessoa está aqui em Rio Negro, ou está lá no lado. Peraí, mas. Eu vou ali, Olá. lá tem um pessoal legal e tal. Então nós temos que pensar também em eventos de porte menor. Não. Mas que ver, Marcio? Eu, eu penso essa... o seguinte: é, você vai pegar uma horto fest, por exemplo, não começou gigante, começou pequenininho lá para o pessoal da sua cidade, se transformando tá uma festa mundialmente conhecida. É, Pomerode tem também festa pomerana e gigante, mas começou pequenininho, começou. extremamente pequeno. Acho que dá valor para essas festas pequenas começar começar até o início. E eu queria encerrar o nosso bate papo, Márcio, é, te fazendo uma provocação para a gente voltar para falar especialmente aí sobre turismo, sobre essa área que você vai dar aula para gente. A gente conversar muito sobre isso. Topa? Eu sempre estou à disposição, né? Eu tenho um amigo que diz, diz sempre o seguinte, né? Eu sou que nem cachorro de caça. Não posso ouvir aquela buzina que eu já estou <risos> tá indo. indo no carreiro. Eu estou sempre à disposição. Go como deve, você já sabe, me conhece. Eu gosto muito de falar. É. Gosto muito de, de me expressar pela fala, pela escrita, né? como poeta, como compositor. Né? Então, eu estou sempre à disposição. E, principalmente, é. tenho tido a alegria de falar pelo Brasil todo pelos países do Cone Sul, pelos países ibero-americanos. Né? Aí eu falo sobre o tropeirismo, falo sobre nossa, a no, o nosso pioneirismo em ferrovia no Brasil. Né? Tenho falado muito sobre isso fora do Brasil, inclusive. Mas falar em casa, porque eu estou considerando que aqui onde eu estou é minha casa. Rio Negro, Mafra, Lapa, são uma coisa só na minha cabeça. Lembrando que o território ia até Lages, era tudo nosso território. Então eu estou em casa, eu gosto de falar em casa, eu gosto dos meus, sabe? Eu me sinto bem no meio dos meus, eu estou entre os meus. E quero poder contribuir o máximo possível com aqueles que fazem parte da nossa vida e, sobretudo, do nosso coração. Você faz parte do meu coração. Obrigado, Marcio. Querido. Saúde e paz. Obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Eu vou voltar para mais uma entrevista, mais um bate-papo com o Março, para falar especialmente sobre essa área, que é uma área que enche os meus olhos de alegria e com certeza de muitas pessoas, porque é a nossa cultura e quem não prioriza a sua cultura não vai ter um legado para deixar. Eu fico por aqui, mas a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.